Um, queria dar uma passada rápida sobre gerenciamento de cor no After Effects É praticamente impossível você dar uma passada rápida quando se fala em gerenciamento de cor Mas vou tentar explicar o básico e a partir daí você pode estudar E fazer, ou simplesmente entender mais e aplicar nos outros softwares também Mas basicamente eu vou começar criando uma composição vazia e vou mostrar primeiro aonde fica o gerenciamento de cor. Então você pode vir por File, Project Settings, e está aqui o gerenciamento de cor. Ou você pode clicar também nessas três linhas. E ele agora vai mostrar para você também o Project Settings, que é a mesma coisa. Basicamente é só isso, para come começar, né? É só isso o gerenciamento de cores. Então Depth é a quantidade de cor que você vai ter na sua imagem ou no seu projeto ou na imagem que você importar o working space que ele chama é, é basicamente a curva de gama que você vai ter disponível no seu projeto e dependendo do tipo de, de configuração que você usar aqui você ou vai querer linearizar a, a área de trabalho né, o seu environment ou seja a sua área de trabalho você vai querer também dá um blend nas cores usando o gama 1.0 sempre que você clicar num item desse aqui que ele tiver alguma explicação ele vai mostrar aqui embaixo o que está acontecendo então no caso o blend ele é ideal para quando você vai querer reproduzir alguns artefatos em né, alguns efeitos com mais precisão o esse match legacy é para quando você está trabalhando com versões antigas de, de After Effects Principalmente a partir do, antes do After Effects 7 E a opção de compensar Para essas cenas uh, de profile É quando você vai importar um uma, um, um footage, né, ou importar um arquivo que já possui uh, Algum profile nele Então eu vou deixar por enquanto nesse, ne, do jeito que está né, Que é o jeito padrão que vem o After Effects Vou dar OK E vou importar aqui alguns arquivos eu tenho já no meu desktop uma pasta com com alguns arquivos que eu separei então repara que eu tenho vários formatos diferentes, então eu vou começar então eu tenho um vídeo Então vou deixar por aqui, não me importo muito com o, o tipo de formato vou importar um, Eu tenho esse vídeo aqui então, só vou deixar ele pequeno na tela Porque eu vou importar mais Vou importar um outro vídeo Que agora aqui, na verdade ele é um TIF Mas ele veio de um arquivo de, de RED Então o, o arquivo original dele é um RED 5, uh, é 5K com opção de HDRI, então, obviamente é um arquivo gigantesco. Então, eu tenho só um TIFF aqui dentro. Um arquivo da GoPro, que está feito também em 4K, e por último, um arquivo QuickTime, que veio de uma animação. Então ele foi feito numa DSLR e está aqui. Então tem quatro arquivos completamente diferentes, né, de câmeras diferentes, de, em, feitas em tempos diferentes, com exposições diferentes e por aí vai. Então, olhando assim a princípio, todas elas estão muito bem, todas elas têm cores aceitáveis então vou começar a fazer a parte de gerenciamento obviamente o ideal é fazer isso antes de importar as imagens mas eu quero justamente mostrar uh, o que acontece óbvio que se você não fizer nada com isso o que vai acontecer na verdade é ele vai usar as cores é, ele vai usar as características do seu monitor então aí que começa o problema o, ele, você usando características do seu monitor a cada monitor diferente que você levar ele vai ter cores diferentes então para isso que serve o gerenciamento de cor. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é alterar para 32 bits, porque eu tenho imagens aqui, por exemplo, a imagem de Alexa, a imagem de Red, né, e a imagem da GoPro, elas têm bastante informação de cor. Eu vou um, dizer o tipo de área de, de, de ou seja, vou dizer para ele o tipo de área de trabalho que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com uh, o HD 709, né, que é o color space, color space que ele chama 709. E a única diferença entre esse e os números que, E as opções que você tem iguais E a opção com número É que essa opção aqui de baixo com o 16235 É o que eles chamam de Broadcast Safe né? Ou seja, é a, é, o, é a área, é o limite de cor Para ser transmitido em transmissão Broadcast Então como eu não vou me preocupar com isso agora Eu vou usar o 709 Então a partir do momento que eu selecionei o meu Working Space Ele me dá a opção de linearizar e também de blend colors eu posso então se eu quiser apenas usar o blend colors ou se eu clicar em linearizar automaticamente ele habilita a opção de blend colors quando eu der o ok é para que o After Effects pensou um pouco e automaticamente eu já consigo ver alguma diferença vou agora então para cada um dos footage então eu vou pegar esse aqui quando eu vou em interpret footage main eu posso ver aqui o Color Management para cada um individual, para cada um dos arquivos então esse arquivo aqui eu sei que é um arquivo que veio de Alexa o After Effects não tem uh, o LUT, né? não tem o, o Lookup Table de Alexa então eu vou usar Universal Camera, é o mais parecido é o recomendado também no site da ARRI a GoPro a mesma coisa, então eu vou pegar aqui a minha GoPro isso também eu uh, o ideal é também você como é que eu diria consultar também né, e ter a informação ideal da sua do seu monitor e também saber como é o, intencio, o é, como é intencionada a imagem final para você poder saber como usar então também na, na minha GoPro eu vou usar o Universal Camera, repara que se eu der um preview aqui eu vejo na hora que está acontecendo mudança, então é isso que eu quero, não se preocupa do jeito que está agora, está parecendo muito estourado, mas isso é, é assim mesmo. Depois eu vou pegar hum, essa aqui, que é o tiff Então, o meu TIF eu vou botar, se eu quiser aqui, por exemplo, vou deixar o meu habilitado se eu quiser botar 709, eu posso botar 709, repara, aqui altera, se eu quiser também usar universal, também eu vou usar universal. E por último aqui o DSLR, obviamente ele não tem, como é feito, foi feito em... DSLR, né, ele não tem muito o que mexer então eu vou pegar para ele também o HD709 e repara também que eu vejo alguma alteração então para começo de conversa, vou pegar aqui a minha GoPro como exemplo a imagem parece estar muito estourada mas não é nada demais isso, é só como eu como eu falei, como eu estou usando agora 32 bits ele tem muito mais informação de cor então o que eu preciso fazer aqui, no caso isso é uma das coisas, eu posso vir aqui e alterar. Repara que eu tenho agora né, a exposição daqui e a exposição de baixo, sem separado. E também tem como alterar também aqui dentro o gama. Então com isso eu consigo controlar a minha imagem e ter a, a exposição do jeito que eu achar melhor. Então que agora eu tenho muito mais, com, muito mais área para poder trabalhar desde de correção de cor até poder fazer a minha própria composição só para você poder saber a diferença entre os perfis eu vou falar rapidinho aqui também basicamente o... esses padrões SDTV são ideais para quando você está fazendo DVD ou você vai exportar alguma coisa ou está fazendo algum projeto para TV SD ainda os projetos HDTV né, que é o que eu estou usando aqui agora obviamente para HDTV e para uma, uma forma mais genérica também de trabalhar porque ele vai ser uma forma mais aceitada, mas de modo geral se eu em HD vai ser a melhor solução uh, se você está trabalhando com apenas com footage para cinema então o ideal, ele, a Adobe recomenda o, o Profoto RGB e se você vai trabalhar para exportar coisa para a web, como o caso seria, no meu caso, né, que eu faço, tenho feito muita coisa para YouTube, você pode usar o SRGB. Uh, um, também é importante saber que na última atualização do do Creative Cloud, a Adobe deu uma mexida no Dynamic Link que antes era um problema que tinha na, no Color Space, né, do, quando você usava o Dynamic Link, e agora o Dynamic Link ele assume que toda a imagem é 709, né, sete, é o REC 7, 789, 709. Então, isso uh, deixa de ser um problema quando você está usando o Dynamic Link para poder levar a imagem, por exemplo, do After Effects para o Premiere, ou para o Encore, se você ainda usa o Encore estava esquecendo de mais uma coisa que é a parte das partes mais importantes Na verdade se você quiser prever essa saída aqui essas são duas coisas importantes se você quiser prever a saída você tem a opção de simular a saída então por exemplo, se eu colocar como Kodak eu vou ver como seria essa saída em filme e eu posso também alterar por aqui então eu posso por aqui habilitar ou não, e eu posso também usar ou não o gerenciamento de cores. Por aqui eu também tenho como alterar o Working Space. E, e somente por aqui eu tenho a opção de alterar a simulação. Mas o que eu queria mesmo, o que eu estava esquecendo na verdade, é a saída. Então eu vou um, adicionar isso no Render Queue. E aonde gerenciar a saída é justamente no Output Module então aqui dentro no Output Module eu tenho lossless, eu tenho aqui dentro a, taba, a tab, né, a, a aba de Color Management, então por aqui eu tenho como manter a saída padrão como está ou alterar a saída para um outro dispositivo, então a ideia é, resumindo né, eu, o usuário de trabalho que eu estou que eu trabalhando para poder monitorar, eu dentro do, de cada um dos, dos arquivos que eu importar eu seleciono o color space que ele foi filmado e na saída eu escolho a, o output que eu quero, dependendo da saída que eu quero, então se for a HDTV se for SDTV se vai ser para internet ou se vai ser para filme uh, só em todos os profilers, em, em todas as opções de, de gerenciamento que eu mostrei antes tem a opção de mostrar todos os perfis tá? E aqui só vai mostrar os perfis Que são os perfis de filme Então no meu caso aqui eu não tenho muita utilidade E na verdade mesmo esse A que tem aqui Não é a realidade do, do filme que eu estou usando Quando eu estou filmando com Alexa Então também não adianta nada então, uh, E pode ver que são perfis criados pela Adobe Problema nenhum com isso Eu só não estou usando nenhum deles Porque não, não é o que o que vai fazer a melhor correção, o melhor ajuste para as imagens que eu tenho. Eu também quero mostrar uma coisa que eu acho que é muito importante comentar, que é, por exemplo, para que a diferença, quando você está trabalhando com o que ele chama de workspace, né, área de trabalho linearizada. Então eu tenho aqui o meu essa minha comp2, que eu vou chamar ela aqui de banding porque eu quero justamente mostrar o que, que é isso então se eu tenho aqui minha área de trabalho e desenho, por exemplo, uma elipse que eu, pra mim acho que é o jeito mais fácil de ver o bandinho acontecendo então eu tenho aqui o meu, meu, minha elipse eu vejo que a minha, o meu gradiente, né, o meu degradê está perfeito por quê? porque a minha área de trabalho né, o meu projeto inteiro está como 32 bits se eu botar ele de novo para 8 bits, ou seja, eu não tenho informação de cor, eu vou remover isso aqui também, porque né, eu não quero linearizado, eu reparo que de cara eu já vejo alguma alteração. Uh, a princípio você pode dizer, ah não, mas é só. só estou perdendo um pouco de preto aqui no fundo, porque a, a curva é diferente. Mas vamos lá, deixa eu pegar um, uma exposição e reduzir a exposição desse objeto. Então, o que aconteceu por enquanto é, eu só consigo ver eu consigo ver algumas linhas, mas nada demais. Deixa eu pegar então agora esse projeto de volta e mandar linearizar ele. Então, vou vou deixar com 8 bits por enquanto e vou mandar linearizar. Repara que quando eu faço isso, ele fala que não é recomendado. Por quê? Porque vai produzir banding. Então, o banding nada mais é do que uma insuficiência de número de cores Para poder mostrar um, Para poder criar uma, uma suavização decente Entre as etapas Entre, os, entre as etapas do, do gradiente Então para isso o ideal É Para isso, isso que você tem a opção de 32 bits Ou 16 Então vamos aos poucos Então eu tenho bastante linha Se eu mudar para 16 bits Eu tenho menos linhas E se eu mudar para 32 bits também continuando como linear, eu, então eu tenho absolutamente nenhuma linha e um degradê bem suave. Então, com isso, também eu posso se eu voltar aqui nos efeitos, eu posso estourar o efeito à vontade, eu posso reduzir bastante a minha exposição, que eu não perco nada. Se você quiser descobrir mais coisas, pesquisar mais sobre uh, gerenciamento de cor, eu recomendo que você dê uma olhada na Wikipedia. Basicamente, quem começou tudo isso foi o ICC que ele que regulamenta regulamentariza a criação de cores e para poder saber mais sobre color space e a diferença entre o RGB, 709 e as outras cores pode também começar a pesquisar pelo sRGB e a curva de, de, de, de chroma, curva de gama e por aí vai espero que você tenha a, entendido, né? eu sei que é um tema complicado, isso eu diria que é só a ponta do iceberg e obrigado por assistir e até a próxima.